Olá Mnemônicos, aqui é o Renato Alves e no vídeo de hoje eu vou mostrar a você como eu me alimento e como uma alimentação saudável ajuda seu estado físico e seu estado mental, podendo inclusive prevenir o mal de Alzheimer, uma das doenças mais temidas da humanidade. Então já deixa o seu like aqui no meu canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da aprendizagem acelerada, leitura dinâmica e memorização. E lembre-se também de compartilhar com os seus amigos, vamos difundir essas experiências para o máximo possível de pessoas. Bom, como eu havia dito, hoje eu vou comentar com vocês sobre as vantagens de ter uma alimentação mais rica e saudável que irá ajudar a evitar alguns problemas de memória que estamos propícios a sofrer, como a perda de memória recente, a falta de concentração e a preguiça mental. Problemas que afetam cada vez mais de forma intensa as pessoas, fazendo com que elas tenham dificuldade de memorizar as tarefas, de lembrar das coisas, de estudar e por incrível que pareça, presta atenção, o funcionamento da sua mente está intimamente ligado àquilo que você come, ou seja, quando você seu intestino está funcionando perfeitamente bem. Como um relógio, sua mente funciona de modo mais eficiente, porque as células do seu cérebro irão produzir novos neurotransmissores necessários para sua saúde mental. E quais são os alimentos recomendados para deixar sua mente blindada contra os esquecimentos? São 10 que, segundo estudos, podem deixar sua mente tinindo, o seu cérebro, atenção, 7 anos mais jovens e reduzirem até 53% o risco de desenvolver o Alzheimer. São eles, folhas como a alface, a rúcula a selva, legumes, batata doce, beterraba, oleaginosas como castanhas, nozes, as frutas vermelhas como morango, amora, uva, grãos integrais como os pães integrais, feijão, grão de bico, essas coisas e os peixes em geral, destacando a sardinha que ela é rica em ômega 3, é um ácido graxo muito importante para a nossa saúde, sendo ótimo para a formação das células do seu cérebro e para a comunicação entre os neurônios melhorando ainda mais a sua atenção e o seu aprendizado. Olha, vale também a carne branca, o azeite de oliva, o vinho tinto. Caso você não beba bebida alcoólica ou seja menor de idade, busque os sucos integrais de uva que eles trazem os mesmos benefícios do vinho. E o décimo alimento que eu recomendo é um que todo mundo ama, que é o chocolate. Mas eu recomendo que seja sempre o um chocolate amargo porque não engorda e tem uma concentração maior de cacau. E existe ainda um alimento bônus que eu recomendo a todas as pessoas porque ele potencializa muito a sua memória impacta diretamente dos seus estudos e os seus estudos impactam o seu futuro. Estou falando da leitura. Alimentar a mente é muito importante para o seu futuro. Você concorda? E você cuide-se, alimente-se e tenha uma memória sempre turbinada. Viva bem, lembre bem e até a próxima.